E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Vou fazer um videozinho aqui rápido para ajudar alguns seguidores aí. Tem algumas semanas aí que tem uma galera pedindo para eu mostrar o jeito mais fácil de como vender suas Baby Doge, né? Baby Doge deu uma valorizada aí e a gente tá vendo a Baby Doge andando na contramão do Bitcoin, né? Porque o Bitcoin só ameaça queda aí, né? Correção e a Baby Doge só subindo, né? então vou vou vou fazer esse vídeo aqui tá isso aqui não é indicação de compra nem de venda tá pessoal eu tenho uma carteira com cento e poucos reais aí de, de baby doge eu vou fazer para para tá ajudando a galera aí é, explicando o jeito mais fácil de como vender suas baby doge né lembrando que até a data desse vídeo a baby doge dá para comprar na Pancake Swap é, tem algumas corretoras, mas aqui eu prefiro é a Gate.io Se você não tem cadastro aqui na Gate.io Tem um link aqui na descrição que você clica e faz seu cadastro Para você estar tá comprando ou vendendo as suas baby Dogs. Se você quer comprar, tem vídeo aqui no canal ensinando como comprar Se você quer vender, eu vou fazer agora esse vídeo, tá pessoal? Como é que faz? Você vai logar na sua conta, na Gate.io Vai vir aqui em Wallet, ó E aí você vem aqui nesse menu Depositar, ó Aqui nesse menu depositar, pessoal, você tem que pegar o endereço da carteira Baby Doge da Gate.io. E como que faz isso? Ó, depositar. Você se atenta, tá? Depositar. E aqui, ó, nesse campo aqui, você vai escolher a moeda Baby Doge. Se não aparecer nessa lista, ó, aqui já aparece, mas porque eu movimento muito ela. Então, você vem aqui, ó, e coloca aqui, ó, Baby. Se atente que aqui na gate tem várias baby, né, pessoal? Tem essa aqui, ó, baby swap, baby doge 3, baby doge 4. E essa aqui, ó, baby doge, baby doge coin, ó. É aqui que tem esse cachorrinho aqui, né? A gente seleciona ela. Todo esse processo aqui é para me descobrir o endereço da carteira, para eu estar enviando as minhas baby doge para cá, para que eu possa vender. Olha só, pessoal, aqui tem um QR Code, ó da carteira lembrando que a Baby Doge ela roda na rede BSC BEP 20 tá pessoal se atente a isso não tem é, rede da Ethereum, rede da da Solana é BEP 20 tá pessoal então tá aqui o endereço da carteira Baby Doge aqui dentro da Gate tá é isso aqui que você vai precisar copiar para estar tá mandando suas baby doge para cá. Então você copia aqui o endereço, ó. Copiei. Agora eu vou aqui, pessoal, na minha carteira MetaMask, tá? Se você tem na Trust, na MetaMask, em qualquer carteira, em qualquer corretora, é dessa mesma forma que você vai fazer para estar tá mandando as suas baby doge para cá, tá, pessoal? É dessa forma. Você vai pegar o enderecinho aqui da baby doge dentro da sua gate.io. Olha só, aqui é a minha carteira tá na rede BSC e eu tenho aqui ó Baby Doge como que faz você vai vir aqui ó vai clicar aqui na Baby Doge você vai ver aqui seu saldo né e aqui ó tem a opção de enviar você clica aqui em enviar vai colar o enderecinho aqui da Gate aqui ó colei aqui ó aqui ele pergunta quanto você quer mandar eu vou colocar aqui ó tudo máximo né Aqui ele já me fala o gás, ó, quanto que vai pagar. Mínimo dos mínimos, né? Vou colocar aqui máximo. Clica aqui em próximo. Ó, aqui vai dar um resumão aqui, ó. Vai, vai precisar de BNB, né? Que é a Metamask que precisa de BNB para pagar as taxas de gás. Se atente a isso. E clica em confirmar. Pronto. Já foi feito o saque. Pessoal, é, se você não tiver bem, nem um pouquinho de BNB aqui, ó talvez vai dar erro na hora de fazer o saque das suas moedas, tá? Por quê? Porque, ó, confirmou aqui o saque, ó. Porque a Metamask, ela precisa ter BNB para pagar qualquer tipo de transação aqui dentro, tá, pessoal? Então, pessoal, já foi enviado, né? Deixa eu fechar aqui, ver se vai zerar. E aí, a qualquer momento já vai cair aqui as baby Doge dentro da gate.io. E aí eu vou mostrar para vocês como que vende, né? Pronto, eu tinha minhas baby Doge guardada aqui, ó. Ó, o envio aqui, ó. Tá? Foi confirmado aqui, deixa eu clicar aqui, ó. Ó, confirmado, tudo bonitinho. Agora é só questão de tempo para cair aqui na gate.io. Aí para estar tá visualizando isso, pessoal, você vai ter que entrar aqui, ó, em wallet, né? Aqui, ó, um wallet. Você vem aqui, ó, em conta spot. Vamos aguardar. Um pouco lento mesmo aqui. Então, galera, já entrei aqui na meu wallet e eu vou descer até aqui, aonde está doge e vou mostrar para vocês que já está o saldo aqui, ó, pessoal. Então, tá aqui, ó. Já caíram aqui, ó, as bebidões que eu mandei para cá. E agora basta a gente vender. Então, pessoal, para vender aqui, ó, você vai vir aqui, ó, em negociar, ou você vem aqui nesse negociar, ou você vai lá no menu principal e clica em negociar. Vou clicar diretamente aqui. Negociar. Aqui pessoal é a tela onde você compra e vende baby doge, né? Olha aí, ó. Vamos descer, você desce, ó, até esse campo aqui, ó. Clica aqui nessa setinha para abrir mais opções aqui, ó. De quantos por cento você quer vender, comprar, ó. Aqui, pessoal, nesse menu verdinho aqui, ó. É comprar, tá? Se você quer comprar, tem vídeo aqui no canal explicando como comprar. Se você quer vender, é nesse vermelhinho aqui, ó. Aí aqui, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, o meu montante que eu tenho, ó, que eu mandei para cá, né? Então, vamos lá, como é que a gente faz? Colocar aqui, ó, 100%, escolha aqui o vendedor, ó, bem rápido. Escolhe o vendedor, coloca 100% e clica aqui, ó, em vender. confirmo Coloca a senha de saque. Ó, já foi executada. Quando fica verdinho assim, ó, é porque foi executada. Quando fica laranja, vermelho não foi executado vocês podem ver ó, que nem veio para o book porque porque a estratégia é essa escolhe o comprador rápido escolhe 100% e clica em vender bem rápido então, vamos ver aqui ó histórico de negociação e tá aqui ó vocês podem ver ó, que foi executado aqui ó 1944 então eu não tenho mais nenhuma ordem aqui e eu não tenho mais baby Dodge na minha carteira Então pessoal é assim que você vende as suas baby Dodge tá é o jeito mais fácil, com menos taxa, tá? Porque lá na PancakeSwap você vai pagar muita taxa para estar tá vendendo. Então eu espero ter ajudado você. Um forte abraço. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aqui. Valeu, tchau, tchau e fui!